Se você está cansado de investimentos tradicionais, fica nesse vídeo que hoje eu já vou te ensinar a como investir em Bitcoin no Brasil com segurança, tá bom? Então se liga na vinheta e vem comigo. Bom, esse vídeo vai ser dividido em três partes. A primeira vai ser a questão da abertura de conta, a segunda vai ser o investimento em si. E a terceira vai ser o armazenamento desse investimento, tá OK? Então beleza, vamos lá. Primeiro passo, eu vou estar tá deixando aqui do lado para você entender como é que funciona mais ou menos a criação de uma wallet. É importante que você armazene as suas chaves com muita segurança, porque só você poderá recuperar a sua carteira e mais ninguém. Todo mundo que possuir essas chaves, vão poder aí, recuperar a sua wallet e transacionar o seu dinheiro. Então fica esperto, fica esperta de como você vai armazenar seus dados com segurança. Você vai então primeiro seguir os passos de baixar o aplicativo se você quiser usar no celular, você tem vários jeitos aí de salvar uma wallet. E a que eu recomendo atualmente é instalar ali a Bitcoin Wallet. Você pode ir nas lojas de aplicativo, na Play Store aí, por exemplo, e jogar lá Bitcoin Wallet. Tenha certeza que a carteira é do Bitcoin Developers, a equipe aí do, dos desenvolvedores Bitcoin, porque é a carteira oficial. Existem várias outras wallets, mas cada uma ali ao seu modo, então eu prefiro aí utilizar a carteira oficial. Depois de instalar essa carteira, ao momento que você abrir essa wallet, ela já vai estar tá com um endereço ali pronto para você fazer transação. Só que calma, a gente não vai fazer transação ainda, porque a gente precisa fazer o backup disso tudo. Porque se você vier a perder esse smartphone, por exemplo, você não terá problemas em recuperar as suas moedas. Então vamos na parte de segurança do aplicativo e aqui nós vamos realizar o backup. Nós vamos proteger esse backup com uma senha que você, só você sabe, para a gente poder descriptografar essa carteira. Então, acompanha aqui do lado para você estar tá vendo exatamente como é que faz tudo isso. E você pode também salvar, além de salvar localmente, porque você vai perceber que aqui neste vídeo nós estamos salvando o arquivo localmente. Este arquivo é um arquivo como outro qualquer, como um PDF, como uma foto. Você vai simplesmente pegar esse arquivo e salvar aí no mínimo em três lugares de sua preferência. Pode ser offline no seu computador. Pode ser offline no seu próprio celular, mas não faz muito sentido né, salvar no celular, porque você, se você perder o celular ali, né não faz muito sentido. Você pode até usar o sistema do Google Drive para estar tá salvando no seu Gmail, né e aí você pode estar tá atrelando isso ao backup também. E você pode estar tá salvando num pendrive também, você pode pegar esse arquivo e escrever num CD, sei lá, seja criativo, enfim mas proteja esse arquivo de backup, porque sem ele você não consegue recuperar a sua carteira, tá bom? Lembra também dessa senha, pelo amor de Deus, porque sem a senha, meu querido, minha querida, já era a sua carteira, não tem tecnologia suficiente atualmente para quebrar essa criptografia. Então, após você fazer todo esse processo da abertura da carteira e do salvamento do backup com segurança, então agora você vai seguir para o passo 2 que é entrar dentro de uma corretora ou de uma exchange. Você tem várias empresas no Brasil aí hoje, várias empresas super bem recomendadas, e a que eu recomendo é a Bitpreço. Vocês vão ver lá que de todas elas, ela tem uma interface melhor ali para você mandar a sua ordem, uma interface mais limpa, e também ela conecta aí todos os outros, os outros vendedores né, no mercado, como Binance, Bitsu, e várias outras corretoras, como o Mercado Bitcoin. Não, lembrando que essa, esse vídeo não contém promoção paga, tá? Eu não fui patrocinado em nada pra estar tá falando isso. Eu estou contando para você aonde eu negocio, porque eu acho que é uma plataforma super séria, segura. Eu negocio sempre as minhas moedas lá e nunca tive nenhum problema, tanto com saque, saque em reais, tanto quanto saque em reais, quanto saque em bitcoins. Então, assim, você não terá problemas com essa plataforma. Um aviso. Fique atento às taxas, porque cada corretora vai ter uma taxa ali diferente para saque. Por exemplo, uma vez eu mandei 10 reais para a Binance e eles não deixaram eu comprar Bitcoin com 10 reais. Eu achei isso um absurdo. Então, assim, eu não, muita gente recomenda a Binance aí. Eu não recomendo a Binance porque é uma corretora chata, tá? Então. Se você bota limite de negociação aí no seu cliente, bota um limite mínimo, você tá é, querendo excluir certa parte da, da população negociante. Então, pra mim, isso eu não concordo com essa filosofia. Na Bitpreço você consegue negociar frações ali, por exemplo, a R$ reais. Então, não justifica a Binance querer que eu compre acima de 80 reais. Então, é, fica a dica aí pra vocês, tá? Eu mandei 10 reais em Pix lá pra Binance, tá lá até hoje, porque eu não consigo sacar. Então, é um negócio assim, a se atentar, tá? Dependendo de quanto você quer investir. Porque eu sou do tipo assim, eu quero mandar um pouquinho ali pra conhecer o negócio, entendeu? Eu não já vou cair matando, pô, mandando meus mil reais ali, entendeu? Pra que que eu vou jogar ali tudo de uma vez se eu nem conheço o negócio, né? Então, pera aí. A Binance, infelizmente, eu tive essa péssima experiência. Mas é uma empresa que eu julgo muito esperta, né? Porque a gente pode ver aí que criou uma rede meio clone da Ethereum aí própria. Então é uma empresa que domina muito o mercado. Mas a dica que eu te dou aí é negocia lá na Bitpreço. Você vai gostar, vai ter muito mais é, range para você negociar aí, né? Você, vai, você não vai ser obrigado, você não vai ser obrigada a negociar um, um limite mínimo. Eu acho isso um absurdo. E ainda mais negociar Bitcoin, que é dividido assim. Em várias partes, né? Um Bitcoin é dividido em um milhão de partes. Assim como um real é dividido em cem partes. Então não justifica você travar o usuário de fazer negociações pequenas. Né? Então a Bitpreço ali, ela tem a própria rede Lightning ali dentro da, da própria corretora que você vai fazer suas negociações aí. Atenção, se você sacar em reais, seja em Pix, que você vai pagar taxa, tá? Cuidado com o Pix que você vai pagar uma taxinha ali, eu acho que de R$4,90 na Bitpreço. Mas eu sugiro que você também abra uma conta em um banco parceiro para poder receber sem taxa, tá? Isso é uma dica que faz muita diferença, porque você pagar 4.90 toda vez ali que você for sacar, isso é também um absurdo. Eu acho assim, é dar muita parte do seu lucro para a corretora. Então fique esperta, não Fica sacando em PIX diretamente para qualquer banco, porque você vai pagar taxa. Se você tem conta, por exemplo, no Alter Bank, que é um, um banco ali que, que vende também bitcoins ali diretamente, compra e vende, né? E tem também alguns tokens ali já integrados, por exemplo, o BRZ. O BRZ é uma stablecoin que um BRZ vale um real. Então nós temos essas paridades aí de stablecoins para a gente poder negociar. Aí de formas melhores, sem taxas. Então você consegue transferir da corretora para o Alter Bank em BRZ aí já sem taxa. E o próprio Alter Bank já faz essa conversão para real. E dali você faz o Pix que você quiser, sem taxa nenhuma. Agora, fica atento também se você não for negociar nessa corretora que eu estou te indicando. Fica atento aí às outras taxas da sua corretora aí, porque taxa, gente, é muito importante você ver, assim, cada lugarzinho que tem taxa, porque sempre tem uma estrelinha, sempre tem um negocinho ali, que você fica, meu Deus do céu. Primeira vez que eu fui sacar na Bitpreço, eu saquei num Pix direto, assim, através do, da própria plataforma, e eu paguei 4,90. Aí eu fiquei, meu Deus, tipo, pessoa jurídica ali paga taxa, né, pra poder fazer Pix, então a, a empresa cobra de mim, né, que tá sacando ali. Então existem outras formas de sacar dentro da própria plataforma, porém sem pagar taxas. Como eu estou falando para vocês, o Alter Bank aí com o token da BRZ que já ele mesmo já converte para real e de lá você faz o Pix, entendeu? Ou até usa mesmo ali, como eu já deixo o dinheiro lá, por exemplo, no cartão de crédito pré-pago do Alter Bank, você ainda ganha Bitcoin quando você compra na, nas padarias, nas lojinhas, nos lugares assim. Acima de 10 reais. Se você usar o cartão deles também, tem um benefíciozinho ali. Eu acho que eles pagam meio por cento de cashback para você fazer compras acima de 10 reais com o cartão deles. Então é bem interessante também, vale a pena dar uma olhada. E o último passo é, após você comprar aí suas moedas, é sacá-las né, para algum lugar. Então você comprou aí, vamos colocar que você comprou aí seus primeiros 100, 150 reais aí, sei lá quanto que você quer investir. Eu comecei aí com 10 reais aí para saber como é que funcionava, tá? Mas se você quiser, né, já ter uma ambição maior aí, coloca aí uns 150 reais, 200. Mas eu vou te falar, toma cuidado, saiba o que você tá fazendo, não é só sair comprando. Você tem que saber a região que você tá comprando, por quê? A região de preço é muito importante. Normalmente, o que, que as pessoas fazem? Elas cometem o erro de comprar quando o ativo está lá na alta, lá em cima. Não faz sentido, gente. Você sabe que o preço está estourado, aquilo ali vai cair. É óbvio, não é só Bitcoin, é tudo na vida. Né? Você sabe que o preço está estourado, por exemplo, de um celular que lança hoje. Você fala, não, amanhã, mês que vem, já está a metade do preço. Mas as pessoas não se atentam para isso. Então, você vai pensar que é a mesma coisa. Você está vendo as notícias de mercado, tem muita instabilidade, tem muito problema acontecendo. As pessoas querem liquidez. Então, quando está todo mundo querendo liquidez, o que, que é a liquidez? É você ter o dinheiro na mão. né? Então, vamos colocar assim, quando surgiu essa questão da pandemia, todo mundo procurou a liquidez nos bancos. Então, todo mundo queria sacar o dinheiro que estava no banco, mas não tinha dinheiro para isso. Então, começaram a imprimir dinheiro. Isso é uma questão assim, altamente complexa, e é por isso que surge essa ideia disruptiva do Bitcoin, porque é o único ativo digital que tem a capacidade de ter um limite matemático. Não é um dinheiro que você aperta um botão e imprime lá várias moedas, igual. Assim, apesar que você pode criar outra rede né, paralela àquilo e outra moeda que não tem nada a ver. Mas a moeda original, né, o Bitcoin, lá de 2009 que roda até hoje, ele está lá firme e forte com as 21 milhões de unidades para ser mineradas. Nós já mineramos aí em torno de quase 19 milhões, deve estar uns 18,5 milhões mais ou menos, em circulação já. Mas não é um protocolo que tem moedas infinitas. Então a gente tem uma previsibilidade matemática do valor da coisa. E é isso que faz o Bitcoin ter valor a cada dia mais. Então, fique atento aí no momento que você vai comprar, se é um momento que está muito estourado o preço. Eu vou te dar uma dica, o que, que eu fiz? Eu programei um robô para ficar lá no Discord, olhando o preço para mim, assim, de 5 em 5 minutos, já direto no meu celular, para eu saber o que está que acontecendo com o preço do ativo ali naquele dia. Então, normalmente, sim, é, começa a subir demais, você já tem que observar o que está que acontecendo, se você vai realizar lucros, se você vai segurar, né, mais tempo, ou, por exemplo, teve negociações agora que se eu não tivesse realizado lucro, eu teria tido um prejuízo aço. Então você tem que ficar atento aí mesmo a esses momentos de volatilidade no mercado, realizar seus lucros com segurança e saber aí quais são os seus limites. Você tem que começar a estudar esse mercado de onde começar a comprar, em qual região de preço começar a comprar e qual região de preço começar a vender, por exemplo. Você pode perceber que todos os ativos têm regiões que as grandes baleias, né, o que a gente chama de pessoas que têm muita grana naquele ativo, as grandes baleias, elas começam a negociar naquelas regiões. Então, se você for perceber que você é só uma sardinha no meio disso tudo, relaxa, fica tranquilo, fica tranquila, a maré tá aí, mas você tem que saber andar com ela, porque se você for andar contra a maré no mercado financeiro, você vai ser engolido pelos tubarões. Então, calma, presta atenção no que, que cada um faz, cria seu próprio método de análise também, é muito importante, que você pegue ali os gráficos todo dia, e entenda o que está que acontecendo com o preço, tá? E relaxa, se você não sabe análise técnica em nada, fica tranquilo que mais pra frente eu vou estar tá deixando uma playlist aqui no canal para você estar tá dando uma olhada também, tá beleza? Então, até mais e um beijo. Fica com Deus. Beijos lindos. Glamorosos e feliz. <risos> A felicidade quem sacou em bitcoin.